E aí, tudo bem com você? Como está a qualidade do sono? Enquanto você se movimenta por dia, quais são os seus melhores hábitos? Como é que está a conexão com o seu propósito, com sua missão de vida? Esse momento de, de pandemia realmente é um momento de, de aprendizado para todos nós, então são muitos muitos desafios todos nós estamos vivendo nos, cada um nas suas perspectivas né? é, na medida certa do que a gente está precisando para evoluir. então eu fico sempre olhando para esse momento como um momento é, que a que a inteligência que rege o universo está dando uma encurralada na, na humanidade nos nos convidando para essa jornada de um, de um aprendizado forçado, <risos> acelerado, né? Porque nos desafios a gente, a gente tem que encontrar solução, né? A gente tem que pensar em solução, não dá para ficar em mimimi e em em né? Então eu peço que você exatamente olhe, né? procure olhar atentamente, é, procure ver como está o, o cuidado com o seu corpo, por exemplo, né? Que tipo de cuidado você tem com o seu corpo hoje? Você é uma pessoa sedentária, por exemplo? Então, o sedentarismo, ele está muito... É, é, um, é um parente muito próximo da depressão, não é? Pessoa sedentária, ela, ela, ela, ela, ela entrega muito pouco para o seu corpo, não é? Então, nós ficamos com, a, com as as articulações doídas, né? então tem épocas que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e esquecia simplesmente de me cuidar, né? dormia tarde, acordava tarde, e aí eu acordava eu já estava trabalhando naquele ritmo acelerado, né? e aí o seu corpo começa, em algum momento, começa a se incomodar, começa a reclamar. Então é isso que eu peço, que você olhe para o seu corpo, é assim, olhe para o seu corpo, porque o seu corpo é uma comunidade, né? uma comunidade de células, né e os telômeros, que são ali os terminaizinhos dos cromossomos, parece um assume, aquele negócio do cadastro, aquele é terminal, tem aquela fitinha de plástico, segura o fio, então o telômero é aquilo ali, né e cada vez que as células se dividem, esse telômero encurta, então a sua longevidade, a longevidade das suas células, a sua energia tem a ver com com os telômeros, então, uma das coisas que aumenta o tamanho do telômero é, e dá, traz mais longevidade para as suas células e mais energia para você é a atividade física. Tá? Claro que não é só isso. Né? A vitamina D chega a aumentar em cinco anos o tempo de vida da pessoa. Né? Afeta diretamente os telômeros. Os pensamentos negativos, a negatividade, afeta diretamente... É diretamente os telômeros, preocupações, ruminação, né? Já o sentimento de, de compaixão, né? o amor, compaixão, ele fortalece os telômeros, né? é, Tem lá uma enzima chamada telomerase, que é essa enzima que desencadeia esse processo de crescimento. Então, isso vai fazer com que você veja, às vezes, pessoas com a mesma idade cronológica, mas tem uma que parece ser muito mais velha do que a outra. Então, às vezes, eu encontro pessoas mais jovens do que eu e que têm uma aparência mais velha do que eu. Isso é uma coisa comum eu encontrar. É... Exatamente pela falta de cuidado, entendeu? Então, assim, é, é você se ver como esse patrimônio. E às vezes, essa falta de cuidado tem a ver com a desesperança, né? está remoendo coisa tão... É, é importante, a atividade física ajuda a gente a liberar, liberar toxinas, botar o nosso corpo em movimento, né criar uma condição é, que seja mais favorável para explorar o que a gente tem de bom. Né? E isso, gente, é uma coisa é, é todo dia, todo dia, todo dia, requer é é autoconfiança, requer é é fé. Né? Então, que vocês possam estar exercitando exercitando esse, esse cuidado para que você possa estar... Tá, é, a idade, como esse pessoal das zonas azuis que vivem mais de 100 anos, pessoas super motivadas, é de alegria, vive com propósito, né, senso de comunidade, né? Então, tudo isso faz diferença e, e tudo isso qualifica né, os telômeros para você ter células mais mais poderosas e de se prevenir de inúmeras doenças, porque doenças como câncer e depressão, por exemplo, entre tantas outras, tem a ver com o com um encurtamento dos telômeros, com, com, com a fragilidade dos telômeros. Então, cuide-se, dedique um tempo para o seu corpo, veja o que, é que você pode oferecer para o seu corpo, movimentos, os movimentos, a, a, a atividade aeróbica é maravilhosa, atividade na floresta, contemplação, caminhada, natureza.